Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao último workshop, nesta que tem sido a segunda edição do evento relacional dos dias do profissional. Neste workshop pode contar com o tema, aplique o microcimento com a Cécil. Para me ajudar tenho aqui hoje dois especialistas, tenho o Paulo Gonçalves da Cécil e tenho o Carlos. Sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui hoje connosco. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto participar convosco nestas iniciativas. Paulo, este tema é muito requisitado pelos profissionais uhum. e também surgem muitas dúvidas quanto à aplicação do microcimento. Uhum. E é exatamente isso que nós hoje vamos aqui tentar revelar, mostrar as técnicas e um, os segredos, talvez, isso. para aplicarmos corretamente o microcimento, certo? Isso, isso, isso mesmo. Não há muitos segredos. É só seguir os passos corretamente, as indicações que vêm descritas nos nossos manuais de aplicação, que podem uh, consultar quer nos vossos meios, né, no vosso site, quer nos nossos, com certeza. Um, e se seguirem um pouco aquilo que vamos aqui demonstrar hoje, Corre sempre em bem. princípio vai correr bem. Nós temos aqui algumas amostras atrás. Uh, há bocado o Paulo dizia-me, apesar de serem todos, uh, são cores diferentes, mas são dois produtos que temos aqui em cada cor, certo? Sim, são duas texturas diferentes que temos, não é? Portanto, com, com o microcimento, nós conseguimos obter uh, uma textura mais rústica, mais rugosa, como nós uh, chamamos, uhum. ou uh, mais lisa. A mais lisa é a mais uh, revisitada, sem dúvida. É mais resitada, Depois, a mais revisitada, mais tradicional. Sem dúvida. E, e, estão disponíveis 15 cores de catálogo e é possível ainda assim fazer uh, afinações para outras, para outras então, cores. é possível escolhermos a cor que nós quisermos para o microcimento? É, é um pouco, assim, é um pouco okay, assim. Como se fosse uma tinta. <risos> Quase igual. Não é, bem, não é bem a mesma coisa, mas sim. Podemos dizer dessa forma. Muito bem. Por onde é que começamos, Paulo? O Carlos Bom. é a pessoa que nos vai ajudar aqui com a aplicação, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Bom, uh, Carlos, o um, um microcimento, uh, em primeiro lugar, convém esclarecer que é uh, uma solução de revestimento contínuo. que Pode ser aplicada em paredes ou em pavimentos. Tem uhum. esta panóplia de, de escolha. Existem depois uns outros acabamentos especiais que poderemos revelar no fim. As patines, uns acabamentos mais brilhantes. Um, e, portanto, ele pode ser aplicado em continuidade nas superfícies horizontais e verticais. Esta é a grande... A uh, diferenciação que o sistema de microciamento tem face a outros tipos de revestimentos. Podemos claro. ter a, a mesma leitura em pavimento ou em parede. A bem. sequência de aplicação, que é o que nos traz aqui hoje, e, e o esclarecimento de algumas questões particulares sobre sobre a aplicação, uh, são relevantes, são muito relevantes para o sucesso da aplicação, como aliás todas as todas as soluções dependem muito da boa aplicação da boa prática claro, e do cumprimento são utilizados também não com é? com certeza dos produtos não é nós procuramos fazer o melhor não é e apresentar os produtos nas devidas condições e com e com a, a, as características as características adequadas a cada fase a cada finalidade que que cada um deles tem muito bem e portanto também antes de começar só dizer que o microcimento pode ser aplicado sobre diferentes tipos de suporte, ou seja, sobre diferentes tipos de superfícies. Nós vamos usar aqui um painel de madeira, que, aliás, eu posso levantar até para se ver melhor. Um painel de madeira normalíssimo. Eu levantei este lado, precisamente para mostrar que uh, é o painel tal qual nós podemos adquirir ou encontrar num sítio qualquer. Uh, sendo que este lado do painel já tem aplicado um primeiro produto que é o necessário para uh, o começo dos trabalhos. Chamado primário. O primário, precisamente. O primário, uh, que já agora posso mostrar aqui, é o, é o MicroArt AD21. Uhum. É um primário que serve para homogenizar a absorção dos suportes. Numa situação destas, em que temos um suporte bastante regular, até poderia ser dispensável a utilização do primário. Mas podemos dizer que, em todas as circunstâncias, ele uh, não, não se perde nada se o utilizarmos Garantimos que uh, o que vamos aplicar a seguir, que, são, que é a primeira argamassa que compõe o sistema, vai ter uma secagem mais uniforme. Portanto, sobre este suporte, ou sobre outros suportes como uh, uh, rebocos, ou betonilhas, ou cerâmicos existentes, ou gesso cartonado, entre outros suportes onde é possível aplicar, uhum. se usarmos o primário e o primeiro vamos ter a garantia de que temos uma boa absorção, uma absorção regular da, da superfície. Da primeira argamassa. E, portanto, a primeira argamassa vai ter um comportamento mais uniforme. E, Paulo, antes de aplicarmos o primário, é preciso termos em conta a limpeza do sítio onde Sim. vamos aplicar? Sim, muito importante. Uh, sempre ter os suportes limpos, desengordurados uh, e, portanto, devidamente aptos a receber, uh, o, a primário. receber o primário. Portanto, muito sem bom. matérias instáveis, sem desagregações devidamente sólidos, ok? E o primário pode ser aplicado com um rolo normal? É, o primário é aplicado com um rolo, nós temos aqui um, um rolo de pequenas dimensões, mas naturalmente numa área uh, maior poderemos usar um rolo de maiores dimensões, com pelo curto, e portanto foi com este rolo que uh, já fizemos aqui a aplicação prévia deste primário, que secou. E secou rapidamente. Sim, sim, secou ao fim de uma hora e meia, em duas horas, temos, o, temos a superfície perfeitamente apta a Não receber a primeira camada. Nota-se perfeitamente que temos aqui uma superfície colante, não sei se quer experimentar. Sim, okay. ainda cola um bocadinho. Era, é? Não é? Portanto, está exatamente na correta. Mas significa fase que correta. está seca, está apta para levar a primeira argamassa. Precisamente. Okay. Precisamente. Portanto, primeira argamassa, vamos chamá-la pelo, pelo nome, pelo nome, microarte MC01. Uhum. É a argamassa de base para uh, iniciarmos a aplicação do microcimento são argamassas bicomponentes, ou seja, dentro deste, desta embalagem nós temos dois componentes, um componente líquido e um componente pó. Muito bem. E vamos misturar estes dois componentes nesta mesma embalagem uh, e obter uh, a argamassa com a textura adequada para fazer, então, a primeira aplicação. Uh, o, Ameiro, uh, o Carlos Ameiro vai fazer, uh, então, esta mistura. Força. O Sr. Carlos é que é aqui hoje o especialista anatomista. Exatamente. Até os óculos. Eu aqui desejosa do de ver de óculos. <risos> Posso ir adiantando que as embalagens disponíveis, nós temos uh, esta embalagem de 3kg, é a mais pequena, uhum. e depois temos também o produto disponível em embalagens de 12kg. Naturalmente, para áreas maiores. Uh, devemos escolher uma embalagem. quilos há mais ou menos para quantos metros quadrados? Uh, Conseguimos saber isso? Muito pouco. Muito, muito, muito pouco. pouco. É. Dá, dá para 2 um, metros, talvez. Dois, dois, dois metros, metros quadrados? Depende da, depende da espessura que vai ser aplicada. A espessura, nós já vamos falar dela. Depende, de, depende da ferramenta que vamos utilizar. Mas uh, será usada para pequenas, pequenas situações. Ok. okay? Uh, quando tivermos uma área maior, teremos então os baldes maiores de, de 12 quilos. É importante dizer-se que existem estes, estes formatos tão pequenos e, até na gama líquida, que vamos vermos de falar nela, tão, embalagens tão pequenas, precisamente para uh, evitarmos uh, fazer misturas, andar a dosear estas, estes componentes, andar a pesar estes componentes numa, numa parte do líquido. Assim, Não. temos a certeza que está sempre certo. <coughs> Exatamente, e portanto misturamos sempre tudo. É isso que, que, o, que o Carlos vai fazer agora. Muito bem. Colocamos primeiro o líquido? Sim. Como em todas as misturas, deve-se colocar sempre primeiro o líquido. Isto não é apenas no microcimento, é uma regra geral, não é? Muito bem. Vamos colocar uh, a, parte, a parte de pó. Força. E agora procedemos à amassadura. Vou ajudar aqui ao meio, fazer para aqui o, o balde. Esta é a parte que vamos silenciar, porque Exatamente. agora vai haver barulho e ninguém nos vai ouvir. Lavar a ferramenta, muito importante. Uhum. Criar aqui alguns um espaço. Pronto, já temos então a argamassa uh, amassada, a primeira argamassa amassada, uh, a MC01. Vamos então proceder à aplicação da primeira, da primeira camada. Muito bem. Esta camada é aplicada com uma talocha denteada, uh, com dente de 3 milímetros, é o que é recomendado para deixarmos uma camada com espessura final que terá entre os três, 4 milímetros, dependendo um pouco da, da inclinação que o, que o instalador dá à talocha quando está a aplicar. Uhum. O que nós recomendamos é que, por exemplo, em pavimentos tenhamos uma espessura um bocadinho superior para termos uma camada um pouco mais resistente e em paredes pode reduzir-se essa espessura. E, portanto, naturalmente o rendimento da argamassa Mas também mesmo vai ser um maior. Mas mesmo para o chão um é recomendado 3mm? Uh, acima de 3mm, para ah, o okay. para o chão o pavimento. Portanto, para paredes recomenda-se os 3mm, uh, para chão, um, um, um pouco mais, mais. Sim, 4, 5, vá, que seja. E, portanto, essa espessura depende da técnica que é uh, utilizada pelo aplicador, da inclinação que ele dá nesta talocha. Muito bem. O que é que o que é relevante dizer? Uh, a talocha denteada usa-se não só nesta camada de microcimento, mas como noutras situações na construção em que queremos fazer barramentos armados para garantir que a rede que vamos incorporar que é a armadura, o reforço desta camada um, fica a meio da espessura é assim que ela reforça convenientemente essa essa camada e portanto, se nós dermos esta, esta camada com esta uh, talocha estamos a garantir uma espessura uniforme e isso vai nos permitir encostar a rede de fibra de vidro e que ela fique também e uniforme que fica, exatamente, e que fica Precisamente em cima deste denteado que aqui está. Muito está bem? bem? Falando da rede. A rede é este rolo que aqui está. Portanto, uma rede de fibra de vidro com 90 gramas de, de, de peso. 90 gramas por metro quadrado. Cerca de 90 gramas. E uma quadrícula que tem aproximadamente 4 por 5 milímetros. Nós já temos uma rede pré-cortada. a dimensão aqui da... Deste, deste nosso painel. Já recortámos antes de vir para aqui. Exatamente. Já temos o material todo certinho também para não perdermos tempo. Isso. E vamos encostar aqui a rede. Note-se uh, que apenas vamos encostar e esta passagem da liçosa com, a, com, a, com o lado liso não com o lado denteado naturalmente claro, se serve apenas para encostar a rede para garantir que ela não se vai deslocar. E desta forma fica, uh, fica aqui uh, a guardar, a secagem, o endurecimento desta camada, para depois então podermos aplicar a segunda camada e garantir que a rede fica no meio da espessura. Muito okay? bem. Agora, à moda das aulas de culinária, nós já temos uma, um painel já com esta fase devidamente seco, que agora vamos trocar Mais ou menos quanto tempo é que isto demoraria a secar? Bom, isto, uh, à partida, se quisermos fazer um trabalho seguido... Uhum. Uh, podemos aguardar uh, umas três horas, quatro horas. Vamos imaginar que temos uma situação de uma parede que queremos revestir e ela não é muito grande. Começamos a aplicação uh, ao início da manhã. Uh, no final da manhã, em princípio já teremos a superfície suficientemente seca para levar a segunda argamassa. Para levar a segunda argamassa e ao início da tarde começar a fazer a segunda aplicação. Portanto, temos esse, esse timing disponível para, para, para fazer o trabalho. perfeitamente para avançar bastante. Exatamente. Agora, se tivermos, por exemplo, uma aplicação muito grande, podemos avançar com esta camada, deixar secar perfeitamente para o dia seguinte ou para passar dois dias, não há problema nenhum com isso, e a seguir aplicar a próxima camada. Está bem. Muito bem. Então, a que já temos aqui preparada é. É essa, essa mesmo. Não é? Aqui está. Portanto, estamos a ver que o aspecto é exatamente o mesmo, mas agora isto já está devidamente já está endurecido. E com a mesma argamassa vamos então aplicar agora nova camada em cima. Sendo que esta, esta camada agora é aplicada com o lado liso da talocha, não com o lado. não com o denteado. lado denteado. Assim fica garantido que a rede está no meio e esta camada cobre completamente uh, e disfarça totalmente a rede. a rede. Se houver situações onde às vezes acontece devido à espessura que o aplicador pretendeu deixar, naquele caso concreto, em que a quadrícula ainda assim se veja depois da secagem desta camada, podemos aplicar mais uma camada para uh, okay. garantir. E se sobrar massa da primeira camada que nós fizemos, podemos reservar e guardar? Não. As argamassas têm um tempo de vida, depois da amassadura, relativamente curto. Ou okay. seja, nós uh, podemos. Amassar o produto e utilizá-lo ali durante uma hora, coisa que uhum. valha, depende um pouco das condições atmosféricas. Claro. Em tempo quente as argamassas tendem a endurecer mais rápido, a secar mais rápido. Em tempo frio será o contrário hum, e, portanto, não, não, não vamos guardar este produto para, da parte da tarde, fazer a aplicação, porque ele já não vai ter condições para... Para, para ser isso. utilizado novamente. Exatamente. Muito bem. Tapámos se... a nossa rede, temos a segunda argamassa... Isso, isso, isso. Já agora que falamos sobre esse tópico, nem se recomenda, né, tampouco, misturar aqui água para amolentar a argamassa. Pois. Não, nem pensar. Tirar as propriedades Exatamente. Está bem? Pronto. Então temos esta camada aplicada. E é relativamente simples. Falávamos de segredos no início. Aqui não há nenhum segredo. Até agora, Até agora parece tudo muito simples. Exatamente, exatamente. E vai ser, e vai ser. Bom, vamos trocar da mesma forma que fizemos uh, na fase anterior. Vamos trocar então esta placa por outra, que já tem esta mesma fase aplicada e devidamente endurecida, para, para continuarmos o processo. Muito bem. Portanto, já vamos passar para uma terceira fase. Sim. Aqui está. Ok. Devidamente endurecido. E o que é que se recomenda? despercebida? Sim. O que é que se recomenda nesta fase? Se tivermos aqui algumas imperfe... imperfeições na superfície que derivem da passagem da, da liçosa naquela fase, uhum. pode ficar um risco de... daquela ferramenta, pode ficar um excesso de argamassa num sítio ou outro, podemos e devemos corrigir com uma lixa. Okay? Oh, e nós bem. temos. Temos as lixas normais, podemos usar estas lixas manuais ou podemos usar aquelas máquinas de lixar. Que é um bocadinho mais rápido. Um bocadinho mais rápido, sim. Mas o que é que é importante dizer-se? O que nós vamos fazer aqui é apenas uma ligeira correção. Nós não vamos querer desgastar a camada, claro. não vamos roubar espessura ao, ao, ao microcimento. Queremos apenas disfarçar esta camada, corrigir alguns defeitos. Okay? E, portanto, a passagem é leve. Por isso, quem utilizar máquinas para fazer este trabalho deve Tem que ter, ter o cuidado. Muita Exatamente. Costumam perguntar-nos o tipo de lixa que, que usamos. O grão, sim. Sim, o grão. 120, 180, para esta fase será o, o ideal. O ideal. Um, depois vai haver uma, uma fase em que vamos utilizar novamente lixa, será outra, mas eu explico mais à frente. Aqui já não precisamos de lixar, que esta superfície já está perfeitamente regular e portanto está apta a receber a segunda, a segunda fase de argamassas, a segunda argamassa. Convém uh, dizer o seguinte, enquanto o Carlos retira aqui isto, uh, convém dizer o seguinte, uh, esta argamassa, MicroArt MC01, utiliza-se para fazer esta base e pode utilizar-se para obtermos o um acabamento com textura rústica. Falávamos no início, que não é? Aqui. Textura mais rugosa, textura mais lisa. Se eu quiser uma textura mais rugosa, eu vou utilizar na mesma o MC01, MicroArt MC01, que utilizei para fazer esta, esta base, uhum. mas na cor que pretender. Ok, okay. Vou escolher a então cor. aqui já começa a entrar as cores. Exatamente. Até agora, independentemente da cor que tivéssemos, este era o processo. Este era o processo, okay. era a base. Claro que, se eu à partida já sei que quero ter um acabamento rústico, posso adquirir este produto logo na cor que pretendo, porque só vou usar o MC01, não vou usar o MC02, esta ou outra argamassa, e uh, com mais uma camada aqui eu obtenho aquele acabamento. Muito bem. bem? Inclusive consigo uh, obter os efeitos característicos do microcimento, com aquelas nuances, aquelas manchas que são características, Temos aqui alguns exemplos depois Sim, para é mostrar, verdade. É? Exatamente. Uh, portanto, conseguimos obtê-lo. Nesta, com essa argamassa nesta, nesta, nesta fase. fase, está bem? Portanto, será para o caso de querermos uma textura mais rugosa, chamada textura rústica. Muito bem. No entanto, o mais requisitado, aquilo o que é mais vendido, mais solicitado pelas pessoas, são os acabamentos lisos. Para se obter acabamentos lisos no microcimento, temos que usar uma segunda argamassa, que é o microart MC02. Portanto, neste caso, se quiséssemos o acabamento rústico, era o próximo passo. Era só passo. com esta. Era o próximo passo com a mesma argamassa. Muito bem. Para termos o acabamento liso, temos que adicionar mais esta massa. Exatamente. Muito portanto, bem. As camadas seguintes serão feitas com esta. Ok. Está bem? Ora, qual é a diferença? Esta argamassa é uma argamassa mais fina. E, portanto, vai promover a tal textura lisa. Uhum. É a partir daqui que nós temos, eventualmente, aqui algum truque a desvendar. Um, Vai entrar os segredos. É, é um bocado isso. Bem, é uma argamassa da mesma, da mesma forma que a anterior, bicomponente. Muito bem, já traz daquilo que nós precisamos. líquido, com o pó. Okay. Vemos até já aqui pelo aspecto de, desta embalagem que isto já tem uma cor. Já está mais ou menos à cor, não é? Claro, pretendida? Claro, claro. A cor está aqui uh, uh, dissolvida neste, neste componente. E portanto, Carlos, se quiser agitar e, e, e abrir. Uh, e portanto, uh, nós disponibilizamos o produto nas mesmas embalagens, embalagem de 3 kg também, ou embalagem de 12 kg, pelas mesmas razões que expliquei há bocado em relação ao MC01. Muito bem. Obras maiores, obras mais pequenas. Claro que o, o MC02, é, sendo uma argamassa muito mais fina, tem uh, um consumo mais. Uh, um consumo mais, mais, mais largo, portanto eu faço mais metros quadrados com, com este produto, uh, não é? Portanto, eu com 3 kg de, de MC02 não vou fazer 2 ou 3 metros quadrados, vou fazer bastante mais, ok? Uh, Consegue esticar mais? Sim, exatamente, até porque tenho uma espessura muito menor de argamassa para aplicar, está bem? Bom, em termos de preparação, ou seja, a amassadura, vamos fazer exatamente o mesmo. Força. Se calhar desviávamos aqui, entrar. não ocorra algum acidente. Paulo, até aqui há alguma coisa que costuma falhar uh, na aplicação do microcimento e que pode gerar um problema no final? Bom, uh, o que é mais Ou crítico... Ou até aqui é tudo tão simples que não, não. há possibilidade para... Bom, ver, o processo é simples. Vemos que não há aqui grandes complicações. Um, o que normalmente pode ser mais crítico uhum. é a questão da colocação da rede. Okay. e garantir que ela fica no meio da camada. É muito importante que o reforço da camada fique bem feito para minimizar eventuais ocorrências de fissuras ou outras patologias yeah. associadas a este tipo de revestimentos. E, portanto, se ela estiver colocada no meio da espessura, com a técnica que aqui eh, explicamos, vamos garantir que está bem reforçada a camada. Há um aspecto que aqui não dá para ver, porque estamos a fazer uma, uma área reduzida, mas que numa área maior, é mais difícil. É, é, é importante. Tem a ver com a sobreposição. A sobreposição da rede. O rolo de rede tem um metro de largura, não é? E numa área maior eu tenho que sobrepor rede. Essa sobreposição pode ser feita com cerca de 5 cm. Chega perfeitamente. Okay. E para não se notar uma zona hum, de maior elevação no sítio onde estamos a sobrepor a rede, podemos esmagar um bocadinho mais a rede na, na, na extremidade e depois colocar a outra por cima. Portanto, se notar. nunca juntar, sempre sobrepor. Sempre a sobrepor. Okay, podemos sobrepor até 5 centímetros. Sim, sim. Muito bem. 5 centímetros será, será o ideal. Noutro tipo de aplicações em que se fazem reforços com redes, por exemplo, nos sistemas ETICS, é? no isolamento térmico, sim. também há sobreposições de redes, costuma-se recomendar 10 centímetros. No caso do microcimento, neste tipo de rede, é o 5 centímetros é suficiente. Está bem? Portanto, temos já aqui os dois componentes no balde, vamos fazer a mesma coisa, a amassadura. Bem, a amassadura é um aspecto uh, relevante para garantirmos que temos uh, uma, uma pasta homogénea sem grumos. Às vezes pode identificar-se um grumo ou outro na, claro. na pasta uh, e isso pode criar um risco. Se acontecer, bem, devemos, devemos naturalmente ter algum cuidado com com esta fase. Não, mas o Sr. Carlos é aqui um mega profissional, portanto, <risos> grumos nem vê-los. Nunca sabe, vamos imaginar que aparecia agora um, como é que fazíamos. <risos> Bom, vamos... Aqui já fica um bocadinho mais espessa? Não. Uh, não, ela tem uma textura bastante cremosa, esta, esta argamassa. Bem, aqui estamos então a aplicar uma das cores, é um cinzento, talvez uma das cores mais mais requisitadas, Mais requisitadas é? sim, é a cor 015 do nosso, do nosso catálogo. Uh, e começa-se então a aplicação do MC02 com uma primeira camada, que também não tem assim, uma técnica extraordinária, vamos, vamos ver, não é? Uh, estamos a aplicar um até agora, uma argamassa, tal como fizemos até agora com as outras argamassas, não é? Exatamente. Não há uh, talocha denteada, portanto aquela primeira talocha que usámos, foi só mesmo para a primeira camada, ok? Aqui estamos a utilizar uma, uma liçosa, uma talocha metálica uh, lisa. lisa. E que tem uma particularidade que eu uh, chamo a atenção, que tem a ver com os cantos. Os cantos de, de, da liçosa nós. são arredondados. Isto não é um requisito obrigatório, mas dá muito jeito que seja assim para garantir, ou pelo menos para minimizar, eventuais riscos que aconteçam ao passar a liçosa. Isto torna um bocadinho mais difícil os cantos, talvez, não? Não, não percebi, é Os desculpa. cantos, é capaz de tornar um bocadinho mais difícil de fazer os cantos? Para fazer cantos existem ferramentas próprias, umas espátulas de canto. Muito bem. E que definem bem as arestas, sejam cantos interiores ou cantos exteriores. Ok. okay? Mas, como dizia, este, este arredondado, este canto arredondado, garante, ou pelo menos ajuda, a é que, que não fiquem não os fiquem vincos, vincos muito pronunciados nesta superfície Muito bem. Está bem? É, é, isso é importante. E, portanto, a primeira camada não teve, assim, grande ciência, não é? Quase que até nós fazíamos, não é verdade? Sim, eu não sei se me aventurava, mas... Bom, está aqui a aplicação, então, da primeira camada. Muito bem. E agora vamos uh, usar um painel onde esta camada já endureceu para fazermos uma segunda camada. Tempo de secagem? Eu vou já falar do tempo de secagem porque o tempo de secagem desta camada, este sim é relevante para o aspecto final que vamos obter do microcimento. Até agora parece que não era muito importante, podemos deixar secar mais um bocado, não há grande problema. É verdade. A partir daqui, desta camada, o tempo de secagem é Temos decisivo. que ser mais exigentes. Exatamente. É importante para o, o, o aspecto acabamento. final que vamos, que vamos obter. Já vamos falar sobre isso. Muito bem. Trocamos então o painel. Temos aqui um painel uh, já, já seco. seco e agora vamos lá então falar um bocadinho sobre isto. Uh, aplicamos esta camada. Mais uma vez, para garantir uma homogeneidade, devemos usar uma lixa. Uhum. Ao fim de uma secagem de cerca de 3 horas, e aqui, esta variação, isto pode, pode ter alguma variação, mais uma vez, em função do tempo, em função de, do calor, se está mais calor, se está, se está mais frio, as argamassas têm Claro, das tempos... condições atmosféricas, se é um sítio mais úmido, menos claro, úmido. Claro, isso é, é relevante. Mas cerca de três horas depois da, da aplicação, nós teremos já condições para passar uma lixa. Essa lixa deverá ser uma lixa ainda mais fina, um grão de 240, 280, ok? Ok. Um grão mais fino. Não sei se disse há pouco, mas trata-se de lixas de ferro, ok? Ok. Ok. Um... E vai só apenas... do grão, portanto, lixa de, lixa de ferro para as duas argamassas. Exatamente. Portanto, para aquela que aplicamos agora e para esta que já tem a cor. Exatamente. Primeiro 120 e nesta aqui já uma de 200 240, e... 280. Okay. Ou então uma lixa usada das outras. Também, okay. Também... e por Está E porquê é que não é assim tão relevante isso? Porque lá está, só vamos fazer pequenas correções. Não queremos tirar a espessura. Não queremos tirar a espessura. Não vamos aqui desgastar a superfície. Não nos vamos esforçar... A lixar é apenas uma, uma breve passagem. Okay. Tá bem? Tempo de secagem era um aspecto importante que íamos falar. Ao fim de 3 horas, depois de termos isto com a, a tal lixagem e devidamente varrido o, o, o pó, ok? algum pó que, que fique, eu tenho condições para avançar com uma próxima a aplicação da mesma argamassa e fazer com que esta camada que vou aplicar de muito menor espessura, com muito menos quantidade de produto, se vai fundir muito bem com esta. Que ainda está em fase de endurecimento. Já resiste bem, mas ainda está em fase de endurecimento. endorcimento. Claro. Okay? E essa ligação é que produz os efeitos característicos do microcimento. As nuances, as ditas nuances. Pois aqui entra a questão estética. Ou gostamos de microcimentos mais manchados com mais nuances. Ou a quem gosta, a quem prefira um microcimento mais homogéneo, bem, um microcimento que nunca é 100% homogéneo, mas pode ficar Sim, com menos... Sim, acaba sempre por parecer que está meio manchado em algumas é, zonas... É isso, é isso. E isso é característico. Há quem prefira menos manchas, ainda assim uh, uh, uh, elas acabam por, por aparecer. E a técnica do aplicador, vamos já demonstrar, com a questão do, com a questão do tempo... Este tempo de, das tais 3 horas, 3, 4 horas, vá, que seja, uhum. fazem com que as manchas se tornem mais ou menos salientes. Portanto, okay. resumindo, se eu deixar secar isto muito tempo, esta camada, se eu deixar o dia, de um dia para o outro, será mais difícil com a próxima aplicação obter os mais cremes, ou as manchas. Ou as manchas estão pronunciadas. Ok. Ok? Portanto, o tempo de secagem vai definir. Uh, o acabamento que nós pretendemos, no Sim, fundo. Sim, vai ter segunda, importância no acabamento que nós acabando. Sem dúvida. Sem muito dúvida. bem. Está bem? Carlos, força. Veja-se que o Carlos está a aplicar muito menos camada muito menos material, e agora com alguma, com alguma técnica vai começar a obter alguns efeitos, algumas manchas, inclusivamente, repare que eu tenho esta ferramenta que é mais pequena, é igual àquela mas de menor dimensão, poderá ser útil para obter uns queimados diferentes, com outros efeitos só pelo facto de ser uma ferramenta de menor dimensão, ok? Já vamos conseguir ver isso e ver esses efeitos desaparecer aparecer aqui no microcimento. Costumamos dizer que é uma fase artística. Mas é quase. É. Eu diria que aqui já não me aventurava, já não pegava na ferramenta para fazer, para tentar fazer esta, esta fase. Lá estão, uma Já camada com muito o... mais fina. Com o dot. Está a ver, neste momento o Carlos já não está a aplicar produto, aliás até está a remover produto. Não é? Tirou alguns. Precisamente sucessos. para conseguir jogar com a massa que tem neste momento e fazer as manchas que Claro. O claro. As manchas são o resultado da fricção desta ferramenta metálica com as argamassas e a ligação entre esta camada fresca e a outra. A outra que, já está, que já está a começar a endurecer. Não é? Já já tem resistência suficiente para receber esta, mas ainda não está totalmente endurecida, ok? Eu acho que o que pode assustar mais é que às vezes não... nunca sabemos muito bem como é que pode ficar o um produto final, não é? E essa é uma boa questão, Marta. Porque uh, como é um trabalho com algum grau de, de estética e que, que depende da mão do claro. aplicador... nem toda o... a gente se aventura. Pois, mas há, mas há outra questão onde eu queria chegar, que é... O aplicador normalmente está a fazer um trabalho para um dono de obra. O dono de obra é que tem que gostar do trabalho e não o aplicador. Claro. E às vezes o aplicador gosta de uma forma, está habituado a fazer de uma maneira e não era bem essa a expectativa do dono de obra. Queria uma coisa mais manchada, ou pelo contrário, queria uma coisa mais Mais, mais anisa, pois. Portanto, o que é que nós recomendamos que aconteça? Engraçado, ah, já está a ficar mesmo cheio de, de manchas. É. Começam a aparecer. Nós já vamos mostrar, já vamos revelar a toda a gente. <risos> um, o que é que nós recomendamos? Que sejam feitas amostras no local. Pois. Com os técnicos que vão aplicar, ok? Porque o dono de obra perceba a técnica daquele executante e possa dar, ainda a tempo, uma dica ou outra de como gostaria de ver a superfície. Porque se terminar o trabalho, isto é ao fim, afinal não gostas, depois, para trocar aquilo, será o cabo pois de provar. ainda são né? alguns processos. <risos> Bom, aqui já estamos a ver algumas manchas a aparecer. Okay? E com o tempo de secagem, começam a aparecer mais manchas? Nota poderá notar-se um pouco mais. Mas o que vai fazê-las salientar é a gama líquida, que é esse o passo que vamos dar agora. É assim. tá okay. bem? Fizemos já esta aplicação. Mais uma vez vamos trocar aqui o painel. Vamos retirar este. Força. E vamos passar para o que já está seco. Exatamente. Vamos retirar aqui uh, estes... Eu já estou a ver que há uns mais brilhantes, há uns mais matos. Sim, Sim, sim. Já vamos falar sobre isso. Que é precisamente agora esta fase. Esta fase que é a fase dos produtos líquidos, da gama líquida. Aqui acabaram-se as argamassas. Está bem? Portanto, já está fizemos... Bem. Já fizemos a aplicação das duas argamassas m 1 e M602. Uh, obtivemos uh, manchas. As manchas deste painel que trocamos agora já são diferentes claro. do outro. Cada, cada aplicação é uma aplicação. E o que Até vamos fazer. mostrar como é que este está. Sim, claro, claro. Uh, e o que vamos fazer agora é então passar para a fase de proteção a gama líquida do microcimento. E o que é que podemos ter nesta situação? Podemos ter dois tipos de verniz. Verniz, uh, uh, desculpa, verniz tipo acrílico ou verniz uh, poliuretano. Se for acrílico, pode ser mais brilhante ou acetinado. Se for poliuretano, só que há uma é tipo de género que temos aqui, não é? Isto Do que preto. Que está, assim, uh, deste género? Sim, mas eles são todos, os que aqui estão aplicados, são todos uh, verniz uh, este acetinado. Seja, este talvez seja o mais brilhante? É, é a cor que lhe está a dar esse efeito do okay. maior brilho porque na verdade nós utilizamos verniz acetinado em todos eles, ok? Muito bem. Mas às vezes Pode ser também das luzes. uma cor é e as luzes também. Então, tudo isso interfere depois na na, na, na na experiência que temos ao olhar para, para a parede. Bem, mas como dizia são então vernizes acrílicos ou poliuretano. Uh, nós aqui vamos demonstrar a coisa com uh, o acrílico, sendo que para um ou para outro nós devemos sempre utilizar um selante prévio, ok? okay. No caso do verniz, do verniz acrílico, que é este que está aqui, nós usamos o primário, o selante Microart AD91. Okay? E portanto é este que nós vamos aplicar aqui. Se fosse o poliuretano seria este, que é bicomponente, e o selante era este, o AD92. Sendo uma zona, uma zona mais úmida ou menos úmida, não tem nada a ver o tipo não, de verniz que escolhemos? Não, a escolha do verniz uh, tem a ver com uh, o tipo de utilização que tem. Em paredes, nós podemos usar sempre o acrílico. Normalmente as pessoas preferem o acrílico. Mas em pavimentos, devemos escolher um verniz de maior resistência ao desgaste. Okay. E um verniz de maior de resistência ao desgaste será de base poliuretano okay? Muito bem. Então, seria este uh, a utilizar. Finalmente, ainda existe uma, uma cera, já agora ficam apresentados os produtos de gama líquida, uma cera que faz manutenção. Eu posso, ao fim de algum tempo, aplicar uma cera num pavimento e, e dar-lhe um novo um novo aspecto vida. Exatamente. Pronto. Para a demonstração que aqui vamos executar, vamos utilizar o uh, selante do verniz acrílico. E com esta aplicação já vamos ficar com a noção do uh, aspecto final do, do microcimento. Porque, fim ao bem? cabo, o outro vai ser só a proteção, não é? Exatamente. O verniz que aplicaríamos a seguir é apenas uma camada protetora que deve ser aplicada em pelo menos três de mãos para garantir uma boa selagem, uma boa proteção da superfície. No entanto, em termos de aspecto final, aquilo que vamos ver agora, depois da aplicação do selante, é o que já resulta no fim, no fim do, do, do microcimento que foi aplicado. Muito Está bem? bem? Portanto, se for necessário passar uma lixa novamente Passamos, se houver um, um defeito ou outro, apenas para fazer uma breve correção e a seguir avançamos com a aplicação do selante. Aqui não há uh, grande questão em termos técnicos, portanto, temos um, temos um produto que uh, está pronto a utilizar, é só abrir o balde e, e, e, e iniciar este a sua aplicação. Tem vários, vários tamanhos? Sim. Bem perguntado, porque eu estava a me esquecer de falar nisso. Sim, estas embalagens, como vemos aqui, temos uh, uh, tudo uh, em 1 um litro, em quantidade de 1 um litro, mas elas existem todas em 5 litros também. Ok. Bem? um litro dá mais ou menos para quanto? Conseguimos saber? Bom, depende, depende. Eles não têm os rendimentos todos iguais. Ok. Uh, mas, e vai depender muito da absorção que tivermos em causa. Por exemplo, se tivermos um, um liso ou se tivermos um, um rústico, temos absorções diferentes e logo vamos ter consumos muito diferentes de verniz para verniz. Okay. Okay? Mas essa informação está toda nos nossos manuais e, nos nossos, e nas fichas técnicas destes produtos. Está muito bem? bem. Vamos lá. Portanto, um rolo pelo curto. Sim. O mesmo rolo que usámos há pouco para o primário. Agora é que as manchas se vão começar a evidenciar. É, sem dúvida. Aqui começamos a ver o, o, o aspecto final do microcimento e a perceber se estamos a corresponder à expectativa do do cliente, do é? nosso cliente claro. é um processo ainda bastante trabalhoso, é, tem muitas fases o microcimento tem muitas fases eu acho que é mais por aí mas se seguirmos estes passos direitinhos, vamos obter um bom trabalho e sucesso na aplicação. Trata-se de, trata de argamassas com uma grande flexibilidade, muito adaptáveis a quaisquer tipos de suportes, como falámos no início, e portanto torna esta solução muito versátil e interessante utilizar, especialmente em reabilitação, para modernizar o interior de uma casa de banho, por exemplo, sem remover os cerâmicos, imagino quer tocar o aspecto da casa de banho de cerâmicos para microcimento, pode fazer. Se tiver algumas fissuras, Paulo, ou na parede ou no chão, posso aplicar mais produto para tentar tapar? Não, não convém? Uh... Devem fazer a correção toda das patologias que houver, se for fissuras, se for perdas de aderência, outra coisa qualquer. Portanto, tudo que for diagnosticado em termos de problemas no suporte existente, devemos tratar primeiro com produtos próprios para foi efeito claro. e depois então avançar com, com a aplicação do microcimento. Muito bem, bem? E portanto este é o um aspecto final do microcimento mais, mais corrente, mais requisitado, ok vamos dizer assim. Eu penso que ainda teremos 5 minutos Sim, para falar. Sim, tempo. Ok, então vamos, vamos mostrar aqui uh, uma novidade em termos de acabamentos possíveis no microcimento. Um, além das 15 cores falámos no início nós desenvolvemos agora os um, acabamentos que são aos quais chamamos patina que são os acabamentos metalizados uhum. semi-transparentes e que são aplicados só em paredes, portanto não se utilizam nos pavimentos, okay. aplicando-se sobre Por qualquer alguma razão? das cores, Por diga? Alguma razão? não tem a mesma resistência ao desgaste, okay. Okay? Um, e portanto seriam serão só para para parede. Aplicam-se sobre qualquer cor das 15 ou uma cor afinada que, que escolhamos. E uh, ao, ao aplicar esse acabamento semi-transparente, uh, temos um efeito diferente. Com três acabamentos possíveis, eu agora vou só dar aqui um passo para chegar aqui a estes produtos. Com, com três uh, acabamentos possíveis, um dourado, um bronze e um prateado, sobre qualquer das cores, nós vamos ter N combinações de enfeite platinado. Exatamente, exatamente. Bem. Portanto, nós vamos escolher aqui o bronze, acho que acertei. Estava ali estrategicamente <risos> colocado por cima, para aplicar aqui sobre uma cor mais escura. E Portanto, perceber... em qualquer cor nós poderíamos utilizar este produto. Exatamente, exatamente. Bem. E vamos aplicá-lo sobre uma cor escura, uhum. da nossa gama, e vamos perceber o efeito interessante com que isto vai ficar, está okay. bem? Uma nota não importante. não era preciso nenhum primário, não é preciso... E exatamente. Uma <risos> nota importante sobre a aplicação. Este, este produto aplica-se sobre o selante do verniz acrílico, ou seja, aquele selante que aplicamos ainda agora. Ok. Está bem? Portanto, sobre ele vamos aplicar... O... Fazer a limpeza, não é? Desengordurar. Sim, com certeza, com certeza. Tem que estar seco, tem que estar limpo, isento de poeiras. E sobre esse selante, sobre a camada de selante, vamos aplicar a patina. Muito bem. E depois de secar a patina, então vamos avançar com o verniz final para fazer a proteção final do, do, do, da superfície. Vamos lá ver, é ver o aspecto. Deste, deste temos quantas cores, Paulo? Três. Três cores. Talvez mexer, não sei tá bom. Esse está bom. Precisa de ajuda? Não, não, não, não. Isso. Boa. É mesmo brilhante. É. Agora veja, com uma pequena quantidade... Não se aplica uma grande quantidade de produto. Estou a perceber o efeito transparente. Acaba por dar cor, mas as manchas que estão por baixo evidenciam-se. Exatamente. E, e, e este acabamento, a patine, vai acabar por ficar mais concentrada nos sítios do que noutros e cria esta dispersão tão, tão interessante, como vamos poder observar. E repare, sem grande técnica também, não, é? não há aqui uma coisa extraordinária. Eu diria que, se há segredo no microcimento, é aquela fase que falamos no MC-02 para a obtenção das nuances e claro. da boa ligação entre as duas camadas de MC-02 que aplicamos. Portanto, okay? é preciso ter também alguma experiência sim, aí para sim. conseguir... isso é, é importante final. a experiência do aplicador uh, para... Para chegar bem, no fundo um... acaba sempre por, se seguirmos todos estes passos, acaba sempre por ficar bem. Podem não ficar exatamente da forma que se calhar que nós queríamos. Pois. Ou com menos manchas, com menos manchas. Precisamente. Mas depois o resto dos passos são todos muito simples. Ok? Portanto, uma camada muito fina. Sim, muito, muito fina. Isto tem uma utilização de material muito baixo. Ainda deve ter um bom rendimento, uma lata destas. Excelente, excelente rendimento. Não me pergunto novamente o rendimento que eu não sei de qual. <risos> Mas sim, temos uma, temos uma.. Temos um rendimento muito bom nestes produtos. E vejamos. Eu até vou fazer aqui alguns movimentos para se perceber os efeitos de brilho que. À medida que, tem. que seca.. Vai ficando com outra cor ou fica sempre assim com este aspecto? É sempre, assim. Okay. sempre assim, com este aspecto brilhante e, obviamente, sobre isto vamos aplicar vernizes, não é? como falámos, para a proteção final. Sim, para a proteção final. Uh, o verniz não vai interferir. Em termos de manutenção é exatamente a mesma coisa? É, é a mesma coisa e, portanto, um, e, portanto uh, pode utilizar-se eventualmente uma cera mais, mais à frente, mas, repare, este, este acabamento em particular só se usa em paredes. Portanto, a manutenção também não é muito frequente. Normalmente, quando falamos de manutenção, estamos mais a referir-nos aos pavimentos, porque Exato. tem uma utilização mais intensiva, não é? Uh, não é o caso aqui de, de, de, de, nas patins E, portanto, obtemos este tipo de aspecto. Tenho aqui um outro exemplo uh, com de um, outra cor, não é? um dourado, com a patine dourada, já seca. Mantém-se aqui o os efeitos de brilho. Também com uma cor escura por baixo. Sim, sim, também com uma cor escura. Normalmente as, as escuras, as cores escuras com as patinhas acabam por ter uns efeitos mais interessantes. No entanto, obviamente, podemos utilizá-lo com qualquer combinação de cores claro. que temos na nossa gama. está bem Paulo, estamos a chegar ao fim do nosso workshop e também do nosso evento. Alguma coisa mais que queira dizer para passar aos nossos clientes profissionais sobre este tema do microcimento? Algumas dúvidas frequentes que queira esclarecer aqui em direto? Bom, eu penso que seguir os passos da aplicação e fazer experiências, para quem nunca fez, fazer uma pequena experiência numa área mais pequena é Até sempre melhor. O que fizemos aqui agora, não é? Exatamente, exatamente. Por exemplo, fazer assim, já aconteceu muitas vezes nós formarmos equipas, como fazemos, Uh, e a, prime a primeira obra que vão fazer, costumam dizer: Vou fazer primeiro em minha casa. É uma boa ideia. Claro. Fazer primeiro em sua casa, se errarem, estão em sua casa e depois Vocês então mostrar. têm para formação ou não? Sim, nas nossas instalações, nós damos formação prática, teórica e prática, uh, deste e de outros sistemas aos nossos clientes e parceiros. E, portanto, um, e, portanto aquilo que sugerimos é que, de facto, pratiquem. Especialmente aquela parte das nuances, da obtenção das manchas. Okay. E façam sempre uma amostra, quando estão a orçamentar um determinado trabalho, façam sempre uma amostra ao cliente final, antes de, antes de avançarem com o trabalho definitivo. Claro, para ter noção que este trabalho não é assim tão linear, não é? Exatamente, porque nós mostramos isto que está aqui, com estas manchas todas, e pode haver aqui pessoas que ficam maravilhadas pode haver outros que dizem assim, não, não gosto tanto assim, preferia uma coisa mais homogénea. Claro. É natural, é o gosto, estamos a falar de gostos, os gostos não se não discutem, se escutem, não é? como Pronto. se costuma dizer. E portanto, o aplicador tem que ter essa sensibilidade perante o, seu, perante o seu cliente, não é? Paulo, obrigada. Carlos, obrigada também por ter vindo, foi uma peça fundamental aqui no nosso workshop. Obrigada mais uma vez. Olha essa, foi um gosto. Obrigada a Si, que nos esteve a acompanhar durante o direto, durante todo o dia de hoje. Chegámos ao fim do nosso, da nossa segunda edição do evento relacional dos Dias do Profissional. Queria agradecer a todos os clientes que nos visitaram aqui na loja de construção na rua Erwann Sintra. Temos muitos uh, clientes que estão aqui a assistir agora no presencial, portanto agradecer também aos clientes que estão aqui neste momento, agradecer a todas as marcas que estiveram presentes neste evento e a si que nos esteve a acompanhar, obrigada, Fica atento porque brevemente vamos ter mais novidades e muito possivelmente mais dias dedicados ao nosso cliente profissional. Obrigada e até à próxima!